Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como criar atividades no Google Jamboard e no Map, como atividades nativas aqui dentro do Google Classroom que você pode atribuir para os estudantes fazerem individualmente ou em grupo. Vamos lá? O primeiro passo é você abrir a pasta da sua turma no Google Drive e nessa pasta você vai criar as atividades que você quer vincular lá dentro do Classroom. Antes de vincular, é preciso conferir se você tem o aplicativo do MindMap como um aplicativo associado aqui no seu Google Drive. O Jamboard já aparece aqui na lista de aplicativos vinculados. Então, se eu clicar aqui, ele já vai criar e compartilhar dentro dessa pasta do Google Classroom. Aqui você vai criar o template que você deseja que os estudantes trabalhem. Pode colocar um título que você quiser. E é importante configurar o compartilhamento para que é, ele fique visível dentro do domínio da instituição. Copie esse link, marca concluído e volta aqui no Google Classroom você vai usar a opção de criar a atividade, vai colocar o um título e aqui ao invés de criar, porque nós só temos essas cinco opções de criações nativas aqui, eu vou colocar um link, Ctrl V aqui, e ele vai identificar essa, esse link do Jamboard como atividade nativa, como se eu tivesse criado. Aqui, por exemplo, ok? Então, quando ele identifica essa atividade nativa, eu tenho essas três opções. Os alunos podem visualizar o arquivo, eles podem editar, se for um trabalho em grupo, ou eles podem fazer uma cópia, né? e quando eu coloco essa opção de fazer uma cópia para cada aluno, eu vou receber uma atividade individual dos alunos no Jamboard. Se for em grupo, é só trocar aqui para que os alunos possam editar esse arquivo de forma colaborativa. Voltando lá para o nosso Google Drive, eu vou mostrar como criar também uma proposta de atividade no MindMup. Basta selecionar aqui a opção do MindMup, e compartilhar e aqui eu posso já colocar também é, alguma ideia de template do que os estudantes vão precisar fazer, coloco um título e vou também configurar as, as opções de compartilhamento aqui no botão do share Vou também trocar aqui no, o link para que ele fique visível para quem está dentro do domínio. Copio, dou um concluído e volto aqui. Vou adicionar o link assim como eu adicionei do Jamboard. E ele vai também identificar como um aplicativo nativo aqui dentro do Google Classroom. É, o Jamboard e o MindMap são os dois aplicativos que eu testei e que deram certo para fazer esse tipo de atividade aqui dentro do Classroom. É só uma questão importante que, no caso do MindMap, os estudantes também vão precisar associar o Mind Map aqui dentro do Google Drive para que eles consigam realizar essa atividade. Senão vai ficar aparecendo é, para eles um arquivo desconhecido, mas é super fácil fazer essa orientação e são duas ferramentas é, bem dinâmicas e bem interessantes para a realização de atividades. Espero que vocês tenham gostado, experimentem e compartilhem as experiências aqui com a gente.